E agora tá naquela hora de pegar, vamos tentar uma coisa mais louca, 10%, mano, alguma coisa assim, ó, ó, que deu certinho, mano, bora, bora, nossa, aquele grade maroto tô com uma Glock Fade Factor New, coisa mais linda aqui no Keydrop, Drop. Mas como vocês sabem que meu objetivo é tirar skins mais caras pro meu inventário, e tipo, um upgrade aqui da Glock Fade para Alp Gunner é inimaginável de dar certo, quase impossível 16%. Essa Glock Fade aí também não tem muito interesse em pegar pro meu inventário, porque eu já tenho a minha Glock Fade com quatro dignitas holográficos, né? Portanto, eu decidi que a Glock Fade vai de base, mano. Vai de base, eu ia depositar uma grana aqui no Drop. Mas já tinha ali a Glock Fade, né, mano? Eu depositar uns dois mil reais só. Mil dólares é mais interessante, dá fazer mais coisa, né? Dá seis mil reais e uns quebrados e tá rolando um eventinho aqui no que drop eu sempre falo para vocês além de usar meu código promocional Lugin para você ganhar 50 cento de graça se você nunca tiver vindo aqui e também o bônus na hora de depositar vale mais a pena ainda depositar quando tá rolando eventos porque se você vier aqui em adicionar grana e prestar atenção quando tem evento além de você ganhar aqui a moeda dourada você ganha também os pontos do evento de acordo com o valor que você quiser depositar e com esses pontos dá para vir aqui que é a aba do evento e aí você vai ter que escolher um dos dois times, mano. vou entrar no time água, simplesmente porque o meu inventário tá bem focado em skins azuis. Eu não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa, se vai cair mais skin azul ou não. Mas essas são as caixas do evento aí, da parte água e eu vou focar nessa aqui na mais cara obviamente, pra ver se a gente pega facas e depois a gente pode também trocar os pontos que a gente foi adquirindo por skins grátis e também tem esse mano aqui, o encantador que ele vai pegar as nossas gemas e ele vai criar uma skin pra gente bônus, né? Então vamos lá ó. já mudou aqui inclusive a homepage do site já veio aqui para as caixas de água. Eu vou focar na caixa mais cara porque é um jeito mais rápido aí de eu gastar esses 1.200 dólares tentando conseguir mais de 1.000 dólares, mano. O foco é esse vamos começar com duas caixinhas aqui eu acho que dá pra abrir, deixa eu ver Dá pra abrir 30 caixas praticamente Vai faltar um pouquinho de balance Mas dá pra abrir 30, dá pra abrir 30 sim Vamos de 3 em 3, vai, de 3 em 3, 10 vezes Ó, baioneta Doppler. o cara sortiu ela 4 horas atrás Tem faca melhor ainda Tem a Skeleton Fade e a Karambit Fade Chama uma baioneta pra gente já chegar no mesmo nível desse cara aí Que mais lucrou na caixa Nas últimas 24 horas, vai Ó, mano, olha essa M41S aqui Apesar dela não ser muito boa, né, 20 dólares Ela me deu 5 mil gemas mas, velho 5 mil com certeza dá para gente trocar por uma quantidade interessante já de skins bônus mano ah, nossa duas facas tá não é uma faca super hiper mega cara mas duas de uma vez velho caraca mano. agora sim o Profit está ao meu favor caixa de 44 dólares dropando faca de 160 aí deu bom hein mano aí deu bom tá essas M4 a gente já viu que elas são ruins agora deu um azar né perdeu um pouquinho de grana mas eu quero mais gemas mano estamos no lucro é isso que importa não importa tanto, assim, só dropar skins boas Também importa você conseguir gemas 140 meio que deu um pouquinho de lucro Bora que bora pra mais três Aí, mano, eu já peguei a faquinha mais barata Não, não é mais barata, duas mais baratas que ela Agora eu vou tentar pegar duas abaixo da mais cara Vai, vai, vai, vai, vai Bayonetta Game Doppler. chamo você Apareça, minha filha. Duas M4 Point e uma dessa M4 Shantikos Fire. Deu louco. Ok, não tá ruim. Ganhei mais algumas gemas ali que apareceu na K que tava no meio. Nada de gema agora. Essa é a faca que eu quero. Vai, cai bem no meio, bem onde você tava. Vai, vem, vem, vem pra mim. Bora, bora, bora, bora. Bora. Veio faca, mas não foi a baioneta que eu queria, mas tá bom, mano. Tá bom. Top demais. E é isso, já quase abri... 30 caixas, tá, tá chegando perto já, opa, mais uma faca, uma gut, uma dessas facas dá pra gente fazer um upgrade maroto, hein mano, seria interessante, e vamos que vamos, mais três caixinhas, esse evento tá bom mano, boa, mais uma faca, não deu tanto profit agora, deu 8 dolinhas só de profit, pelos meus sacos eu abri 27 caixas, faltaram 3, então eu vendi umas 15 mais baratas ali, para abrir essas três últimas, será que vem... A baioneta, mas não precisa também Veio tanta faca Olha ah, lá, mais uma faca, mano Esquece Nossa, essa daqui veio cara Galera, chegando aqui Na página de coletar as skins bônus É só fazer o seguinte Level 1 A gente raspa aqui uma dessas Na verdade não precisa raspar né? Essa aqui é só clicar E aí a gente libera o level 2 ó. pega uma digo de 40 cents Vou pegar aqui, lá na esquerda Vamos ver, custou um pouco mais Opa, USP Cortex de 2 mil dólares Para abrir o level 3 eu preciso de 5 mil, o level 4 25 mil Então o que dá pra fazer é colar aqui no um Enchanter e vou gerar Umas 3 ou 4 skins, começando aí Com mil gemas, beleza, deu uma skin De 1 dólar e 36 Vou gerar mais uma, vamos que vamos Beleza, gerei aqui mais uma skin Opa, de golzinha, e vou finalizar ali Gastando as gemas que restaram, beleza, deu uma Shotgun. O evento é bacana, mesmo se você for Abrir caixas mais baratas, você vai ganhando esses pontos Bônus, que daí você troca por skins Se você tiver sorte, pode vir umas skins caríssimas Até mesmo, e ó, eu vou pegar já essas skins mais baratas, pra gente já tentar o primeiro upgrade. O legal seria pegar de novo uma Glock Fade, mano, ver se a gente consegue recuperar aí a Glock Fade e ainda colocar mais umas skins no inventário, né, pra ter aquele lucro insano. Eu vou começar com o upgrade de 50% a 47%, só pra sentir como é que tá o dia de hoje em questão de sorte. Vai, para na Classic Blue Steel pronto pronto perfeito já comecei destruindo tudo essas duas Shadow Dagger aqui elas vão ter que se transformar em uma faca mais top mano já vou mandar ver aqui um upgrade um pouco mais a escado dá para tentar duas vezes esse upgrade aqui por uma Flip Lore 55.88% só parar do lado de lá Tome, mais um upgrade acertado. E agora tá naquela hora de pegar. Vamos tentar uma coisa mais louca? Vamos tentar algum. 10%, mano. Alguma coisa assim, ó. 10% de chance, vai. Ó, que deu certinho, mano. O Macá, será que vira uma faca? Bora, bora. Nossa, aquele upgrade maroto. Putz, já, já vi que deu tudo errado. Vai, segunda vez. Mesmo upgrade, mesma skin e mesma faca. Nossa, é difícil 10%, velho. Vou dar uma melhorada, porque, pô, 10% é tenso. 30, 30, 30 é fácil, 30 é fácil. Vai, faquinha, flip, só parar nela. Tá, ah, esses upgrades assim sempre estão dando errado, cara. Quando eu coloco skins baratas, assim, tento fazer loucura. Vamos onde eu sei que é safe, mano. Vamos onde eu sei que é safe, que é 50% de chance. 50% não é difícil. Tá lá, beleza Recuperamos o prejuízo E agora tá na hora de tentar trazer de volta Aquela Glock Fade, mano Olha, é um upgrade meio arriscado Eu não vou mentir Caramba, a Glock Fade é cara, velho Eu vou colocar aqui 50% de chance Só que agora eu vou tentar do lado de lá Vai, é aquele upgrade de cinquentinha, mano Cinquentinha... 50... Ah, não, velho, botei o lado errado, mano Ao invés de tentar pegar a Glock Fade, Eu vou tentar pegar essa M9 Que eu acho que é mais safe, mano Mais safe, mil dolinho E aí a gente sai com um Profit ainda De uma boa faca Bom, eu tava com 1.200 da Glock Fade, né? Eu queria sair com pelo menos uns 1.500 Se eu colocar essa flip aqui Vai passar de 80%, mas eu vou deixar Aquela gut, mano, 73% de chance Chama Muito fácil, não vai dar errado não vai dar errado Beleza, 73% também é pra acabar, né, velho? Ó, comecei com 1.200 dólares O profit no total... Foi de mais ou menos 200 e poucos dólares. Que já é mil reais de profit, mano. Já tá mais do que top. E o meu objetivo era realmente ficar com diversas facas aqui, né? Em vez de ficar com a Glock Fade, a gente ficou com três facas diferentes, de valores diferentes. O que é interessante pra fazer upgrades, pra pegar skins aí. E em vez de ter uma chance só com a Glock Fade, né? Ter, tipo, mais chances aqui. Mesmo que essas duas aqui juntas não dá pra pegar nada muito insano, né, mano? Vocês sabem que eu quero pegar a Gangnir, né? Mas se juntar essas três aqui, ó, já dá 20% de chance com a Carambide fez, tem 25 e essa M9... 36, mano. 36%. Dá vontade já de tentar pegar ela agora. Mas a gente tá ainda um pouco longe de ter aqui, sei lá, mano, vários upgrades bons. Eu queria uns 4 upgrades de 30%. Por isso, eu vou aproveitar e agora eu vou colocar a grana no site pro próximo vídeo a gente gravar aqui jogando de novo esse evento, tentando pegar aí mais skins de graça, né? Com o bônus. Então acho que eu vou depositar aqui uns 2 mil reais e a gente se vê na próxima. Se inscreve aí no canal e ativa essa notificação, mano, pra você acompanhar todos os vídeos aqui no drop que a gente tá rapidamente que Kidrop. Já foi Alp Príncipe, já foi HAL. Tá na hora de Dragon Lore ou Gangnir, uma dessas duas skins aí. Tamo junto, não esquece de esmagar o like e a gente se vê na próxima, galera. Falou!